Foi pedido pela Keila nos comentários para a gente fazer uma receita incrível: macarrão na panela de pressão. Então, aqui está. Olha que lindo! Olha que maravilhoso! Vamos aprender a fazer essa receita? Bora lá! A primeira coisa que vocês vão fazer é colocar tudo na panela de pressão. Tudo. O um macarrão. Meia cebola picada. de leite molho de tomate dois tabletes de caldo que de galinha bom agora o que, que vocês vão fazer vou colocar 15 ml de água na panela mistura é daqui Quando você olha você fala, meu Deus do céu, o que ele ele tá fazendo? Vai dar certo, entendeu? É uma coisa que você fala Esse negócio tá errado Mas no final dá certo Vai por mim, gente, pode fazer, pode confiar Por fim, vocês vão colocar O sal Tá? A gosto Aí vocês me falam Aline, você falou que era pra eu colocar tudo Cadê o presunto e o queijo? presunto e queijo não é pra botar é quase tudo que é pra colocar, gente. Eu falei que era tudo, mas não é. Gente, depois que vocês fizerem esse negócio todo, esse treco todo aqui, esse negócio tudo aqui, esse AOE. vocês vão esperar dar pressão. Depois que der a pressão na panela de pressão, vocês vão cozinhar por 15 minutos somente, tá? Aí vocês contem no relógio direitinho, 15 minutos. <música> 15 minutos já passou Eu já tirei a pressão da panela Agora é só abrir Hummm O cheiro já tá fantástico Uma dica muito importante Que eu vou dar pra vocês agora Não se prendam a receita Não tem um ingrediente, usa outro Vocês podem colocar Não só os ingredientes, mas vocês podem colocar Milho, ervilha, calabresa Frango, coloque o que vocês tiverem em casa, o que vocês quiserem, vocês jogam aí e já é, tá pronto, pronto? É isso, entendeu? Pra fechar com chave de ouro, vocês vão cortar o presunto e o queijo, que é o único ingrediente que ficou separado de tudo, e vão colocar no macarrão. Aí vocês podem esquentar no micro-ondas se vocês preferirem, se vocês acharem que fique melhor. Everybody, everybody, everybody. Receita maravilhosa, gente. Olha isso aqui, olha, olha. Morra de beijo Morra, morra, morra. Não morra não, gente. É só fazer. Keila, obrigada por ter comentado no nosso canal. Então, um beijo pra você. Bom, se vocês gostaram dessa receitinha, clique em gostei. Se inscreva no canal pra receber atualizações. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. esse negócio foi uma delícia hum, muito maravilhoso